Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. Eu venho compartilhar esse vídeo aqui, mano, porque eu curto muito. É umas pessoas que eu me inspiro bastante aqui no canal, que são os caras da Brackman. Então, nada melhor do que assistir o canal principal do, dos caras, tá ligado? Que é o do Edu. Então, se você gosta do Edu assim, que nem eu gosto também, já deixa o like, compartilha com alguém que também curte. O pessoal da Brack aí, e bora assistir, mano. Eu quero saber, o Edu tá bem preocupado, ele tá querendo vir embora, mas não tá conseguindo, mas enfim. E aí ele postou aqui um vídeo, agora há pouco, falando assim, quando isso vai acabar. Então eu também tô bem curioso pra saber, tá ligado? Então mano, vamos lá, vamos assistir comigo. O que, que o Edu tem a dizer aí, beleza? A qualidade desses caras é muito top, mano seguinte eu, sou eu quero do... eu chegar eu lá um, começar um dia mais um vídeo hoje chegou um negócio para mim novo coisa, não tô ah, ah coisa. alguma coisa ah tô sério dinheiro. você fica na internet aí você fica rondando você fica olhando assim as coisas e aí você fala nossa que legal é eu mas eu comprei exatamente coisas, coisa base, isso mano gente. olha que hora uau você que, que ela, monstra aqui, você clica aqui e aí você quer abaixar o volume sabe? nossa então, se, você se liga ela tá mexendo ela tá cara tá abaixando a mesa também mano o botão tá sendo mexido isso aqui é um botão e eu mexo ele pelo computador o Botão, eu mexo o computador, velho. Ó, eu vou mexer aqui. Que? vai mexer aqui, ó. Master, velho. Como se fosse mágica. Tem alguns efeitos de voz também. Eu vou entrar aqui dentro aqui. Que da no... hora, Edu. Pra vocês verem do que eu tô falando. Porque tem como você mudar a sua voz. A parada é o seguinte. A combinação desse microfone com a mesa faz com que o áudio fique um pouco mais limpo. Fique parecendo um áudio de podcast. Fica profissional, em outras palavras. Então, eu tenho um áudio profissional no computador. Mas eu consigo ter outros efeitos. Efeitos bons que podem deixar as coisas um pouco mais interessantes, sabe? Tem gente aqui do meu lado, brigando principalmente, e entrando na minha casa. Isso não é bom. Isso não é bom. Vamos ver como está a situação aqui embaixo. Uhum. Eu também. Minha mesa faz isso também. Eu não sei se vai aparecer aí. Mas, é o seguinte. Eu estou com um negócio aqui, um software também, que ele muda a voz. Ele tinha parado de jogar o Fortnite, mano. Ele tava mó cota sem jogar, ele falou. Eu acho que ele voltou porque ia ter um campeonato e tal. Aí ele tava querendo, falando que precisava treinar de novo. Bem um pouco nervoso mesmo. Nem sei o que eu fiz, pra falar a verdade. Tem um cara vindo aqui. Tem que dar tempo de curar. Quatro, três, dois, um. Curou. Pode vir agora. Tô um pouco mais calmo. Tô escutando o tiro lá pro lado. Tem um shield ali na frente. Eu vou pegar o shield. Eu queria saber que headset é esse que ele usa. É muito louco. Lugar. Eu vou ficar muito feliz. Na verdade, a maioria dos acessórios que eu comprei aqui é porque eu me espelho na qualidade dele. Eu não vou encontrar agora, tenho certeza. Ou vou. Os caras estão tá ali na frente, estão brigando. Tranquei o life dele. É o momento. É o meu momento. Tem como subir nesse telhado. Já me preocupo. O Fortnite mudou muito. Aqui, cadê esse cara, mano? Eu tô ficando nervoso. Caraca, Edu, vai morrer. Nossa, Morreu. Eu! Eu, tô eu, tô. eu que tá eu não mais, tá? porque, gente? Porque É basicamente isso. Como eu morri, minha voz está com fosse... é basicamente isso. Tô no céu agora. Outra um cara... Sonic que tá escrito no fone dele? Tô nada, Eu tô. Mas isso não quer dizer que não foi uma demonstração boa do microfone, né? gente tem que concordar. Legal. Deu problema gostei. Mim, e o meu áudio meio que parou de funcionar. É coisa da mesa nova, né? Eu, eu, eu não sei mexer ainda. Mas é isso. Agora eu vou queria muito a aprender a mexer do. Fazer minhas live stream com mais qualidade porque o áudio fica top. E o senhor, o que faz aqui? Faço nada, mano. Paulinho. Dona... Uma, aqui. uma geladeira é. dentro do banheiro, mano. Eu gostava aqui quando tinha paçoca Agora a paçoca cortou, então... Paçoquinha Paçoquinha, paçoquinha, aquela redondinha um assim, a é mais gostosa Bom, tínhamos que organizar... Nossa, meu Deus, aqui, olha problema. o guarda-roupa do Melo Me pergunta muito por que, que eu uso roupa preta Falam assim que no seu cérebro você tem basicamente como se fosse 100% de energia A cada escolha que você vai fazendo, você vai diminuindo um pouquinho da energia dele Então é basicamente isso Eu não escolho roupa tudo preto. Aí eu não preciso escolher. O resto é só pra sair. Pra sair, ah, pra passear, pra tirar foto. Essa roupa, ideia? Assim, que engraçado, mano. tudo roupa de uma cor só, porque daí o meu cérebro não precisa pensar e escolher uma camiseta. É uma escolha mesmo que eu tenho que fazer no meu dia. Falam que funciona. Hum, que viu, interessante. Guis, jogos, tudo fazem isso. Cara, como o Bob Esponja. O Bob Esponja tá aí. Cara. <risos> ah, Bob Esponja tá tirando <risos> esse Paulinho aí. É, porque o pessoal fala muito assim. Você não lava roupa? Não. Pô. Lava esse boné. Você tem 300 camisetas. É. Então. é. tem aqui uma Caraca, tem muita camiseta. Só que a vermelha eu não gostei muito, aí eu dou pro pessoal que vem aqui, ó. Mas eu tenho uma coleção do vermelho também. É que eu não gostei ah, muito. Ah, eu quero, hein. Que não aparece muito quando eu tô usando. Dos novos do amarelo, só tem esse daqui agora. Mas eu lavo, tá, gente? O amarelo é o que ele mais usa. Tá espalhado na casa. Verdade. Cada cômodo tem um boné dele. dedo. Ele fala assim, "Ah, assim, pega aí meu boné aí. Pum, você vai lá e tem qualquer lugar. No banheiro, é o banheiro dele. na cozinha, na área. <risos> é isso, eu tô precisando organizar essas coisinhas aqui, guys. Aqui da hora, é da Champ, mano. Eu gosto de camiseta de Champ. Eu aqui todas. Eu já usei, tem vídeo. Mas ah, é muito tempo, não tem não? Ah, tem bastante. Só, é só que eu já tenho quase um ano. Depois que eu comecei a usar preto, fi. Só passou a ser preto tudo. Até, eu até pra sair eu uso preto. preto. É muito gostosinho essa malha aqui, Edu. É, por dentro tem. Da um... hora. Esse aqui é de malhar. Então a gente pode usar, Edu. Como eu nunca malho, então daí fica aqui. é. <risos> O tá tipo isso, ele hoje. sempre tenta eu ir fazer academia ou algo tá do tipo. Dormindo, mas tá na hora que você pediu pra te chamar. Hora lendária. Hora lendária? Que hora, cara, lendária? Fica, eu não sei. Cribral, <risos> você tá com sono, depois pode se arrepender. Eu tô... tô deixando falar com você, porque eu não tô conseguindo fazer. É sempre assim, a gente tem que pensar o quê? Quando a gente tá com sono, a gente não responde as coisas certas. Então, tem que dar uma acordadinha pra depois responder. Tá entendendo? Porque o Smama me chamou pra fazer a lendária do Pokémon. O que, que, que, é que, que é isso que na que lente é do Edu, mano, ali no canto? Um só precisa de uma leve acordada, senhor. Aconteceu alguma coisa na melhor. câmera do Edu. Que hora que é o negócio? Eu sei que é hoje só. Edu, eu tô achando que já acabou. Você dormiu? Demais? Então, eu dormi de menos, no caso, hoje. Tem uma da tarde. Ele foi tirar hum, sangue? Hum. Sim, é aqui tá escrito 1 PM. 1 PM, uma da tarde, não é? What? Antigamente não sei Nunca vi nesse horário. Tá tendo evento de cachorro. Tem um monte de cachorro aqui, ó. Oh! Pegou o um Shine! Shine! Tá vendo? Eu te acordei na hora certa. Caraca, boa, Duzão. No evento do cachorro, mano. Caramba, que sorte! Caraca. Caraca. Mentira. É na segunda conta? Eu acho que essa casa aqui não é minha. Mas eu vou pegar mesmo assim. Caraca, aí valeu a pena. <risos> <risos> o bicho, garoto, tá tanto grisando, Viciadão, meu grito. Viciadão, mano, no Pokémon. Shine, ah, valeu a pena acordar. <risos> É complicado mesmo, quando você tá dormindo, você não tem a resposta automática. Minha mãe falava que antigamente ela ia me acordar para escola, eu xingava. Eu nunca xinguei minha mãe, mas dormindo, eu xingava. Nesse Engraçada. Engraçado. A escola, às vezes, não é uma coisa boa, né? Por quê? É, ponto negativo, deixa as pessoas agressivas. Mas eu não lembro. Então, tá vendo? A escola, paga a memória, faz tudo. É eu tô com quê? medo. É do Ai, meu eu Deus. Sai daí, Cris. aqui é Chris. Vai <risos> Ai, caiu. Eu queria saber por que, que o Chris ficou sem fazer vídeo tanto tempo, mano. Nossa, esse vídeo aí não é novo, porque é o mesmo? Tiff não tá mais lá. Você consegue abrir? O carro vai ter que passar. Tem um carro vindo lá atrás. Lá não precisa, né, mano, andar de capacete. Não abrir, da hora. O não demônio. Perdemos a hora lendária. Felizmente o os Ball tava dormindo ali e acabamos perdendo a hora lendária. Mas tem um Shine, tem 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue pegar um. Eu não tenho muito tempo, então eu vou sair clicando, clicando e clicando. Vamos ver. Shine? Não é Shine. Tem outro aqui do lado. Também não é Shine. Não tem mais nenhum. Vou ter que ir andando pros Pokéstops. Vamos ter que procurar um Shine, mas tem pouco tempo. Quanto tempo tem ainda? Cinco minutos. Bora, bora, bora, bora, bora. Eu preciso de um Shine. Bora. Ah, eu sei onde tem. Ele do aquela rua lá, ó. Tá vendo? Tem uma rua ali, um beco ali, ó. Se você... Eu não manjo de Pokémon, mano. No beco? É, naquele beco. Nossa, velho. É tudo muito lá de bem qualidade bem. nos Estados Unidos, né, cara? Olha a bike que o Chris tá, mano. Isso é uma fortuna aqui, velho. Acho que aqui que é o beco que o Bru falou. Na verdade, não é um beco, né? É as garagens das casas. Vamos procurar, né? Ui, aqui, é do tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá clicando, tá clicando, tá clicando e andando. E tem um bichão doidão ali também. Primeira não é, segunda também não, terceira também não, também não. Eu subi um macete, Edu, para ver se você já apertou em todos. Parece que toda vez que você aperta no Pokémon, quando você sair ele vai estar virado para você. Aí, se todos estiverem olhando para você, que você já apertou em todo mundo. Não, mas ah. não olhando mim? É, o meu também. Ué, sério? Uhum. Caraca, o meu tava Aquilo um. ali atrás. Ah, é porque é a bicicleta ah, elétrica. É aquilo, ah, o outro lado da rua é igual eu, o Beco daqui também, tem um monte. Vamos embora. Olha só, isso aqui, ó. Ó, tipo, esse daqui, ó, ele tá apontado pro nada. Aí eu vou apertar nele aqui. É Beleza. Então, veio Vamos ver o Shine, quando eu voltar ele tá virado para mim, ó. Ah, Mas normalmente o meu tá virado pra mim também. É, tem um aqui que tá virado para mim já também. Mas é um só. Sem Shine... Tem SHINE. SHINE, PLEASE. Não. Ah, acho que não vou conseguir. é ferrou. Tem um minuto, pode vir aqui nessa rua aqui. As criancinhas fecharam a rua, botaram a cesta de basquete, estão jogando ali, ouvindo música. Acabou. Viu? Acabou? Acabou. Sumiram todos agora. Aí, tá aparecendo outros Pokémon no lugar. Ô, bosta! É. É isso daqui, gente, ó. Tá vendo essas casinhas aqui? São chamadas hum. de apartamento aqui nos Estados Unidos. Essas casas aqui não Nossa, são que que Nossa, que da hora. É, a garagenzinha na frente. Essas aqui tem garagem atrás, então é por isso que o Crisbol chama lá de beco, mano. Não é beco, não, é garagem mesmo. E aí fica assim, ó. atrás Nossa, das casas, que da hora. Tem da hora, mano, gostei. <risos> Cadê o alumro, Tipão? Cuidado! Tipão vai pedir carona, espera ele aí. Beleza. Ó, o eco Oi! Oi! <risos> Conseguiu? Desgraçado! <risos> Até o Aruan pegou? O Arun pegou Arun, em casa? era o último cachorrinho, o último cachorrinho. O cara pegou em casa, o que o deu não pegou em casa, mano? Ele conseguiu! Conseguiu? Miserável! <risos> Boa! Eu tava falando pra ele, na hora que eu peguei, eu falei bem assim, não é possível que essa aqui Uou. é a minha conta principal. Aí na hora que eu fechei, não era. Obviamente não era. Ah. No último minuto. No último, antes de subir tudo. Sete horas, Caraca, mano. É, gente, a sorte não é pra todos mesmo. Não consegui pegar o Shiny, mas eu falo, a sorte não é pra todos. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. <risos> a conta dele é de 100%, não é de Shine. É, é exatamente isso. Não tem o que fazer. Com alguma coisa ele volta pra casa, não ah. tem jeito. A sorte não é pra todos mesmo. Não é, não é não. Você, vê, você sai e fica uma é. hora rodando tudo pra pegar o um negócio. Aí o Edu não faz nada, fica em casa e pega. Uma hora porque foi um evento de uma hora, que quando é mais a gente fica mais. Tá certo, tá certo. Paulinho. Oi. Isso tá com inveja. Por quê? Ah... Ah, mano, tá, o mano, que que é? Comenta aí, rapaziada, qual que é? Que, que Pokémon que é esse daí que ele pegou que os caras tá falando? É raro? Eu não tenho Shiny. Eu não! E eu não sei eu também que não caiu nessa, mano, lembra lá em Nova York ele tava caladinho pra pegar o, o... Mewtwo Amored. Cadinho, aí tem... ele tava assim, pô, nem falando nada, depois ele só chega assim, olha aqui meu 98% aí. Olha, é. aí. Você tem aí... algum Shiny 100%? Não. Ainda não. Ainda não, mas daqui a pouco... Na Quando tá, vai ainda... ser a bomba, filho. Vai ser um Mewtwo Shine 100%. Provavelmente. Eu queria saber o que, que significa essas paradas. Melhor. Olha o barulho. Ué? Isso daí é um sugador de ar. Eu não sabia que o sugador de ar era realmente importante, até perceber o porquê que eles colocam sugador no banheiro. Eu achava que era pro cheiro. E também tem. No banheiro, onde você faz as suas necessidades. É. É que tem que ter janela. E quando, como lá não tem janela. Se estiver fazendo aquele. É... Como não tem janela, aí você tem que ter isso paradas. Aqui no Brasil, é obrigatório. Você... A casa que você vai alugar, ela tem que ter janela no banheiro, senão você não pode alugar essa casa. Porque eu tomei banho por um ano sem ligar esse negócio. E aí, toda vez que vai saindo vapor, vai indo pro carpete e vai fedendo, mas... Ah... Meus amigos, já se passou algum tempinho desde aquele momento que eu tentei pegar o chá. Portuga perdido. Eu ia ver se tinha alguém disponível, assim, pra comer agora. Comer? Aonde? Mac de novo. Não tem nada. Jesus. Ô, eu não aguento mais essa vida. Também não. Quando é, mano, que a nossa vida vai voltar ao normal, a gente vai poder comer em restaurante? Eu sei. Que é, Edu. Você aí é estranho, porque você tem sua mãe e seu pai, eles cozinham e deixam comida pronta pra vocês, mas aqui não. Eu também sei que tem gente... Mas não é só isso não, Edu. Mais cozinha, Mas não, é meu caso, eu não sei cozinhar. Tudo tem que ser voltar aprender ao aprender normal. Mundo, não vai comer. McDonald's, McDonald's, McDonald's todo dia. Entrar pode, só não pode comer aqui dentro, ó. No Dining In. Seating. Eu não sabia como falar seating no meio que é mais acelerado. Seating. Isso, seating. Seating. A gente falaria assim, ó. no dining, in Seating. Seating. Seating. Melhor. <risos> no dining, in E Agora como fala gringo? no dining, in Seating. Mas não tem uma vírgula. Muito americano. Não, é porque, tipo... Ah. Quem é esse cara? não conheço não ele. É. No-dying-in-seating. Eu tô uns agora. dias sem assim, assistir os Drive vídeos. Take out ...mobile order and pay and mac deliver. Tem cara de lutador, não, mano. We are open for you. Obrigado. <risos> <risos> e aí, quem conhece? vai Não, se for pegar, pega a mão, como é fácil? É o que gel? Só gel. <risos> <Yeah>. <risos> Obrigado. Ah. Quando isso tudo vai acabar, né, gente? Estão falando aí que está realmente surgindo uma vacina e eu espero que seja realmente verdade porque eu não estou aguentando mais. Também. Então, a gente tem que passar o que tudo, a gente tem que ter medo, tem que sair de máscara. Em alguns lugares, né? Nem todos. Nos Estados Unidos, pelo menos, é assim. A gente não pode sentar para comer. Tem que comer na rua. Ou como em casa, não tem nossa vida mudou completamente Eu não aguento mais esse Eu tô aqui, ó, segurando que nem um bebezinho Difícil mesmo agora terminar tudo aqui, só lavar a mão É, sim, é uma bosta Complicado, e eles têm aqui também, ó Tá funcionando? Acho que sim Ah, você relou dele, agora já pode limpar já Não Não, não no meu pote, não Relou no pote Eu limpo o pote Meu Deus, tá vendo? É uma loucura A gente rela tudo Ô, sabe o que a gente podia fazer qualquer pra, dia? Pode passar mais, pode passar mais Sabe o que a gente podia fazer qualquer dia? Passar mais Não, calma A gente podia pegar a nossa passar mão Passar mais a gente podia pegar a nossa mão e passar, tipo, tinta e ver todo lugar que a gente rela com luz negra. Ah, ia ser da hora ah, pra gente ter noção de como funciona. Você vai primeiro. Se fica legal, eu posso. Demorou. Obrigado. Oh, você não falou que eu ia comer o McDonald's? Era o Arua que falou. Ah, tá. Eu posso. A organização é uma provédia. A organização é uma provédia. Sabe o que significa? Que isso? Perdi dinheiro. Mas, vou comer. Vai ganhar outra coisa. Exatamente. Meu Deus. 10 dólares. Eles mudaram muito, hein. 58 reais. Tá mil? 628 dólares. Tá do 6, real. Tá 6 quanto? Ei, 60, quanto? 60 reais um anjo. 628. Nem a pau. É, <risos> eu, eu já nem uso o cartão Brasil mais. Não, não. O cartão Brasil eu cortei. Fica a tesoura. É. Nem a pau. eu tô morrendo de sono já. E o Portugal falou que ia dormir. Eu espero que ele tenha dormido. Que amanhã ele tenha aula. Hum. É, tá dormindo. A gente tem maneira. 548 agora. A ainda é hoje porque passou de 24 horas, então o dia virou. Então, Agora são um de amanhã, de um, um, né? 9 h 33 domingo. A gente tá vendo se o Paulinho fez o teste dele que ele tinha que fazer ou não. É porque a gente chegou ele tava ouvindo funk, né? Então a gente não sabe Exatamente. se ele tava fazendo direção ou não. Aparentemente ele tava traduzindo as músicas de funk em inglês. Eu fico imaginando o professor dele recebendo a lição dele uma hora da manhã e falando What? <risos> você é uma daria antes de começar, minutos antes de começar a aula. Paulinho, você não tem vergonha? É. O quê? <risos> <risos> <risos> Nossa, o cruz dele tá até embaçado. Ó. Claro. Ele é americano, ele tem que entender. Isso aí, Entendi. bro. Fala, manda um bro ali na frente. Thank you so much, bro. Fala assim, bolinho. Tipo, I ain't go anywhere. <risos> I ain't go anywhere, man. Tá, tá comprar um violão? Oh, eu tô dando pra comprar um violão, Edu. Você tenta dar, você não quer me dar de presente, não? Obviamente não. Paulinho, você toca o canto? Eu Deus, se você não der um violão, eu choro. <risos> <risos> <risos> Gente, quem puder subir no meu quarto, vamos conversar lá enquanto os dedos, minha cara, que eu tô morrendo de sono. Fechou? Aí ele vai dormir enquanto a gente conversa. né? Exatamente, vamos lá. Stonks? Vamos lá. Por favor, Stonks vamos subir. Stonks é fogo. Eu botar Power Ranger que ele dorme. Power Ranger! Eu gosto de Power Ranger. Ah, mas é muito antigo, filho. Os <risos> é. ah, é é. É. antigão, aqui. Sai é. faísca. Ah, não, deixa quieto. Da época que a TV era público branco. Da época que a TV era público branco, nem tinha Power Ranger, cara. Senão não ia ter como saber quem era o Ranger vermelho. <risos> Foi isso, é. Foi... Nossa, eu esqueci um de É verdade. De Vou dormir, gente. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. Tô indo embora. Um beijo pra, é. quem um pra quem não quer. Valeu, falou e fui. Valeu, Edu. Tamo junto. Valeu, família. Então é isso aí. Se você gostou da Berk, curte aí. Tamo junto, é nóis. Manda pro amiguinho. Valeu. E eu também fui. Tchau, tchau, mano. É nóis.